No primeiro capítulo da história das motos Amazonas, vimos o seu protótipo com motor Volkswagen 1500 refrigerado a ar, a substituição do motor para o motor Volkswagen 1600 ainda refrigerado a ar, seus modelos, suas características técnicas, testes de revistas especializadas e suas alterações de estilo, acabamento e detalhes além do sidecar feito exclusivamente para ela. Até outubro de 1988, foram produzidas cerca de 450 unidades da Amazonas 1600, sendo que cinco ou seis motos ainda foram montadas em 1989. Diversas unidades foram vendidas para polícias e exército e exportadas para diversos países.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 e criaram o projeto de uma nova moto, uma Evolução da Amazonas. Surgiu então o projeto da moto Brasil 1600. Luiz Antônio Gomes se associou a Jacinto Delvecchio e juntos fundaram a Técnica Paulista de Motos e Acessórios Fora de Estrada Limitada, a TEPAMA. A ideia era fabricar a moto em escala industrial em São Paulo, utilizando o serviço de terceiros apenas para as fundições e fresas. Em 1991, seis protótipos foram exibidos no Salão Duas Rodas. Terminada esta fase do projeto, eles começaram a fazer contato com empresários, mas a Brasil 1600 acabou não saindo dessa primeira fase, porque ela se transformou na Carrena e a empresa TePama virou Tecpama, técnica paulista de máquinas, responsável pela produção da moto em escala industrial. As primeiras motos Kaena só ficaram prontas em 1992. Essa primeira versão tinha o sobrenome LJ16 e tinha estilo semelhante a de uma Kawasaki ZX11 da época, com guidão mais largo e alto tornando a posição de pilotar bem próxima de uma Custom, carenagem frontal, dois faróis redondos, um pequeno para-brisa, banco com laterais retas e traseira bem mais estreita que a frente. Seu peso foi reduzido utilizando um quadro elástico com uma balança traseira e um novo sistema de freios. A Cayenne oferecia duas opções de motorização, Ambas Volkswagen 1600 refrigerado a ar, uma com 65 cavalos para a versão custom e outra de 90 cavalos que equipava a versão esportiva. Nos dois casos, a carburação era dupla, da marca Brosol de 32mm e o câmbio de quatro marchas mais ré, produzido pela própria Caena, utilizando engrenagens originais Volkswagen. Para auxiliar na condução de seus 320 kg, o banco tinha dois níveis. Com um sistema de eixo excêntrico colocado em um monoamortecedor traseiro, era possível regular a altura do banco até o chão, variando de 740 a 800 mm. Seu quadro era do tipo delta box, de aço estampado, e pesava 23 kg. Ela media 2,26 m de comprimento e 0,79 de largura, usava pastilhas de freios do Volkswagen Gol, só ligava com a embreagem acionada e vinha com painel com instrumentos redondos de fundo branco, com velocímetro, contagiros, odômetro parcial separado, marcador de nível de gasolina e as luzes de advertência ficavam dentro do conta-giros. Nesse primeiro ano de produção, apenas 20 motos ficaram prontas, e a empresa assumiu o compromisso de recompra imediata a qualquer momento em caso de insatisfação e manutenção em domicílio com os técnicos da fábrica, prestando serviços em Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Brasília, além de São Paulo e algumas cidades do interior. Em 1993, surgiram duas novas versões, a SS1600 e a ST1600. A SS trazia uma aparência mais esportiva, mas era praticamente igual à LJ16. Já a ST se propunha a ser uma Sport Touring, com para-brisa mais alto e baús laterais de fibra. Ainda em 1993, Nove unidades foram exportadas para o Japão, todas com sidecar com a frente igual à da frente da moto. Outras 15 motos foram exportadas para a Alemanha. Nesse ano surgiu a ideia de produzir uma versão da carena com motor de 800 cúbicos do Gurgel BR-800, porém a Gurgel entrou em processo de falência e o projeto foi interrompido. Em 1994, surgiu a versão PRF-1600, produzida para a Polícia Rodoviária Federal e se baseava em uma ST-1600 com alterações específicas para a corporação, e teve 25 unidades fabricadas, todas com rádio e luzes de sinalização. Algumas unidades dela também foram vendidas para as Forças Armadas. Nesse período, a empresa assinou contratos para a venda de mil motocicletas para países europeus e outras 400 unidades para os Estados Unidos. Para atender essa demanda, e mais a demanda do mercado nacional que começava a crescer, seria preciso ampliar a fábrica. No início de 1994, a economia do Brasil sofreu uma grande intervenção com o Plano Real, um programa brasileiro que tinha como objetivo a estabilização e reformas econômicas, com a desindexação da economia, e determinou o lançamento de uma nova moeda, o Real, pareando um dólar a um real. Naquela época, a carreira era exportada por 8.300 dólares, e a empresa precisou rever seus contratos de exportação, pois passaria a receber menos por moto. Em 1995, apareceu uma nova versão, a Custom 1600. A Custom tinha motor Volkswagen 1600 refrigerado a ar, com 65 cavalos, foi adotada uma nova bomba de gasolina e o alternador com ignição eletrônica. A moto ainda tinha uma transmissão de quatro marchas, feita especialmente para ela, com a alavanca da ré separada para acionamento com a mão, no lado direito, e embreagem hidráulica. Tudo ficava dentro de um quadro de aço, com dupla trave em cima e embaixo. A transmissão secundária era feita por eixo cardan, em balança monobraço, e os freios tinham um disco duplo na frente e simples atrás, e vinha com rodas de liga leve. A suspensão dianteira tinha garfos telescópicos tradicionais e a traseira era feita por um único conjunto de mola e amortecedor, que ficava instalado em posição inclinada e diagonal, preso à parte interna do quadro na frente e na balança atrás. A bateria ficava abrigada dentro do quadro, à frente do piloto, e o tanque de fibra de vidro ficava quase na mesma posição. Com a baixa cotação do dólar, ele chegou a 82 centavos de real. As exportações ficaram inviabilizadas e ao mesmo tempo, isso fortaleceu a venda de motocicletas importadas de alta cilindrada no Brasil, o que inviabilizou a produção da carrena em função da forte concorrência. Em 1997, sua produção passou a ser somente sob encomenda e poucas unidades foram produzidas até 1999, quando a produção foi interrompida. Em 2003, a Tecpama ainda tentou retomar o projeto da versão com motor de 800 cúbicos, utilizando um motor de fabricação chinesa, cópia do motor Boxer da BMW. Porém, apenas um protótipo foi produzido. Foram produzidas cerca de 163 unidades destinadas à exportação e 271 unidades produzidas para particulares, órgãos públicos e militares, num total de 434 motocicletas produzidas. As motocicletas Amazonas e Carrena foram ícones em nossa indústria de motocicletas e entraram para o hall da fama dos produtos marcantes da nossa indústria automotiva.